Neste vídeo eu vou te mostrar a estratégia exata para você vender todos os dias como afiliado. Se você é um afiliado, está começando agora, ou você quer começar de forma correta, tá sem amadorismo, esse vídeo vai ser muito útil para você. Se você busca ser um afiliado ou é um afiliado e não sabe o caminho correto de como começar, então assista esse vídeo até o final que eu vou te ensinar o passo a passo de como você executar essa estratégia. Olá pessoal, tudo bom com vocês? É Miguel Alves aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Para quem me acompanha aqui, já me segue aqui no canal, já me conhece. Sou especialista em estratégias em marketing digital, gestão de tráfego, tudo que envolve empreendedores online. Eu atuo hoje em diversos projetos online. E para lembrar, pegando aqui a oportunidade, se você tem um negócio físico ou um negócio digital e busca ou almeja por uma consultoria, Tá? Tem aqui eu, todos os links aqui embaixo da descrição desse vídeo aqui para você estar tá consultando aqui, ok? tá entrando em contato comigo, tá? caso que seja do seu interesse. E se você não for inscrito aqui no canal, a gente peço para você descer aqui embaixo, e se inscrever no canal, deixar seu like e seu comentário que vai ser muito importante, tá bom? E compartilha também esse conteúdo, que é muito, muito, dá muito trabalho para trazer para você esse conteúdo. E se você já for inscrito aqui, deixa seu like e seu comentário aqui, que você também vai me ajudar muito aqui para a gente poder evoluir junto nesse processo dessa jornada, beleza? Então, dito tudo isso aqui, sem é muita enrolação, vamos para a nossa estratégia, o passo a passo, que vou mostrar para vocês aqui na tela do meu computador. Bora! Perfeito, o que, é que você precisa ter, tá? E é fazer, você tem que ter e fazer cadastro nas plataformas digitais como monetize tá, tá aqui como exemplo aqui no exemplo aqui para você tá monetize Hotmart e bright também tá eu fiz muito cara muito top principalmente a Bripe. muito para você trabalhar as estratégias orgânicas que eu vou te passar para você aqui tá então é você já pode ver aqui que que na é, monetize a gente tem vários produtos tá bom que é muito importante mas antes de poder passar para você aqui de passar o conteúdo para você, você precisa saber que existem, né, o tráfego orgânico tá? Que é o tráfego grátis ali, que é o tráfego que você não vai fazer investimento nenhum. Apenas você vai investir esforços e tempo, OK? Para você conseguir os primeiros resultados aqui para você e sim, depois, tá, migrar aqui para tráfego pago, tá? O tráfego pago é quando você investe em publicidade, você investe em anúncios, tá bom? Patrocinados, você vai pagar para o Facebook mostrar o teu produto, o teu anúncio, OK? Para as pessoas que você def definiu, que você estipulou ali, tá? No teu anúncio Beleza? Então, existe esses dois pontos aqui, ok? Lembrando que no orgânico, a gente gera caixa, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, tá? Que no tráfego orgânico, a gente vai gerar caixa aqui, ó. Caixa pro nosso bolso, tá? A gente gera em caixa aqui pro nosso bolso, marcar até aqui, ó. bem feitinho, tá? A gente gerou caixa aqui pro nosso bolso, beleza? Então, a gente vem, ok? E migamos aqui o tráfego pago, que aqui é onde a gente vai ter escala, tá? Vamos ter escala e tem um, um caixa gerando a gente também como automática, tá? No longo prazo, beleza? Então, es, es, esses pontos que é muito importante, que as pessoas não entendem, né? De fazer essa sominha aqui, ok? Desses dois pontos, beleza? Então, fique atento, pense e estipule bem, ok? O que você exatamente vai construir para você investir em um algo mais, tá? Que vai ser no tráfico pago no futuro, beleza? Então, voltando cá... Você já pode ver aqui, tá? Vamos entrar aqui no, no Hall da Fama, tá? Hall da Fama. A gente vai trabalhar aqui quando essa estratégia, vai ser produtos físicos, tá bom? Você vai entrar aqui, ó, no físico, ok? Temos aqui vários produtos físicos, tá? São produtos físicos. Então, diante de tudo aqui, são produtos, de, são produtos que estão com sem bares. Você já pode ver aqui, ó, produtos que estão com sem bares, tá aqui, ó, tá bom? Então, são exatamente esses produtos que vamos focar, ok? É aqui que nós vamos pegar, né? Nosso produto aqui específico, tá bom? Você pode estar, estar entrando aqui também, aqui ó. Na Hotmart, então já de cara aqui, a gente já, já vai é, trabalhar aqui. Você vê que na Hotmart, aqui é mais produtos digitais, tá bom? São produtos mais que você pode também estar tá trabalhando, tá testando também com suas estratégias específicas, tá bom? Então, são vários produtos... Tá? como utilizar aqui, ó? Isso aqui, ó, o receito para secar. Cara, esse produto aqui vende muito. Tá, são produtos com, a, com, com alta temperatura. Tá, tá aqui, ó, tá aqui, ó, 150 graus. Tá bom. Então, é na hotmart né? Mostra para a gente a temperatura. Você já pode perceber que aqui na Monetize são bares. Tá bem? são bares. Tá vendo, ó? Então, todos os produtos que estão vendendo muito, ok? Tem mais tem 100 bares, tá bom. Cerca de 100 bares, todos eles. Beleza, aqui na bright aqui, ó, tá? também são produtos também. É físicos, tá bom. São produtos digitais, ok. Para nossa estratégia, vai ser exatamente os produtos físicos, tá bom. Você pode ver aqui ó, que o mesmo produto, cara. Esse mesmo produto aqui, ó, o link Detox, que é o mesmo que tá aqui, ó, tá aqui, ó. Tá esse aqui, é o mesmo produto, tá bom. É desse produtor, ok. Ele também tá aqui na bright Também a gente vai trabalhar com ele. Vou te mostrar que a estratégia aqui e aqui na você já pode ver aqui, ó. Você pode perceber aqui, você pode notar aqui, ó, que aqui na bright aqui, ó, são 150 watts. Tá vendo, 150 watts. Beleza? Então é muito bom, você pega, pega um produto desses, tá? Você vai definir um produto desse aqui, você pode trabalhar nessa estratégia aqui para vários produtos, tá bom? Não é, não é obrigado você ficar, ah, eu vou pegar somente um produto de emagrecimento. Cara, tem vários aqui, ó, como um produto muito bom, que vende muito isso aqui, ó. Esse produto aqui, ó, vou, deixa eu olhar clicar do produto. Produto físico que é muito bom, que vende bastante. Um produto bom, um produto bom que vende muito aqui, é isso aqui, ó, o curcume, tá? Curcume, esse produto vende demais. Porque okay? se você é, executar estratégia certa, tá? A estratégia que eu vou te passar aqui, você consegue, você consegue montar uma estrutura que vai te gerar bons resultados, tá bom? Você vai construir um projeto, um processo, beleza? E vai ter foco nisso. E você vai gerar resultado e vai fazer muitas vendas, tá? É, com essa estrutura que eu vou te passar, beleza? Então, você já pode perceber aqui, ok? Mas então, você vai usar essas três fontes aqui, tá? Orgânicas, tá bom? Você vai pegar aqui, aqui a Monetize, Hotmart tá? e Bripe. Beleza? Agora, se você não sabe como fazer o cadastro aqui na hotmart e nem na Monetize, eu tenho um vídeo aqui com tudo aqui no canal e sim para você. o passo a passo como você fazer o cadastro seu de forma totalmente gratuita também. Vou te deixar passando aqui no card aqui em cima aqui. Tá bom? Em algum ponto dessa tela ou aqui embaixo tá na descrição do vídeo para você estar tá acessando e você aprender, a executar, você fazer o seu cadastro de forma assertiva e correta, tá bom? Bem alinhada. Beleza? Então o que, que nós vamos fazer aqui? Tá bom? Você vai estar utilizando, ok? o TikTok, tá? que para essa estratégia, tá? O que que você vai fazer? que você vai entrar? Por exemplo, aqui, tá? Ó, nesse produto aqui que nós acabamos de ver aqui, ó. Tá? Vamos pegar aqui esse produto aqui. Vamos pegar esse produto aqui, por exemplo, que o Lift Detox, tá? O Lift, o Lift Detox Caps, tá? Vamos pegar esse produto, tá bom? Para gente trabalhar ele, ó. tá aqui, ó. Tá? Você pode se afiliar a esse produto, tá? Você pode entrar aqui em detalhes aqui, ó. Eu no meu caso aqui já sou afiliado a esse produto, tá? Porque eu faço um projeto com esse produto aqui, tá vendendo bem com esse produto, na verdade tá bom e aqui ó você vai se filiar para produto. Você vai, você vai poder dar uma olhada aqui na, na na descrição tem tudo aqui ó tem tudo tem material um produto bom que também super recomendo que você também trabalhe tá já te dou já te dou aqui esse, já te dou aqui esse spoiler para você tá é um produto bom que tá vendendo bastante ok que é um produto de emagrecimento tá são em cápsulas certo então você vai se filiar esse produto que okay? tem aqui os links aqui você pode estar dando aqui uma uma olhadinha aqui ó os links tá bom que são as nossas URLs tá mudar para a gente tem tem várias, tem vários outros links também, tá? Promocionais com, com pote grátis. Então, tem é, também páginas também com pote grátis, também. Que até tá vendo aqui, ó. Então, é muito bom esse produto. Ele é show, beleza. Então, você pode estar tá vendo aqui esse produto, tá? Você pode pegar aqui, ó, o Lift Detox Caps, tá aqui, ó. Ok, vamos pegar ele aqui só para gente pegar mesmo para mostrar como exemplo aqui, tá? Você já pode ver que tem, já temos aqui, já um, já um, uma pessoa aqui já com esse produto, tá vendo. ó? Nesse produto, olha só esses vídeos aqui. Vamos pegar os vídeos que estão mais virais, que estão viralizados, tá bom? E você pode ver que a pessoa tem frequência aqui, ó. Essa pessoa está vendendo bastante, ok? E aqui, ó, interessante de tudo, que ela deixa aqui o link, tá? Porque ela já tem já mais de 36 mil, né? É... Seguidores, tá bom? Então. então, o TikTok já abriu para ela aqui a opção de que seria o link, né? Já do produto, ok? Quando você começa aqui, quando você criar a sua página aqui no TikTok, tá? Ele, vai... Ele não vai te liberar já de imediato, tá? O link para você inserir aqui já o link tá bom você vai ter que colocar o teu Instagram por exemplo tá bom levar a pessoa lá para o Instagram e lá e lá fechar a venda com ela lá tá bom lá no direct ou até mesmo lá com o link na bio beleza então fica muito atento nesse ponto tá é, quanto vai é, liberar a função para colocar o link só quando você bater aqui um cá tá bom um K de seguidores tá bom aqui no TikTok então ele vai liberar para você essa função aqui ó de inserir de, de adicionar o link beleza se você perceber a pessoa já tem frequência aqui tá e é forte a, a frequência que que ela tá tendo aqui ok e tá vendendo bastante com toda certeza tá então o que é que você vai fazer ok você vai abrir você vai montar ok você vai montar uma página dessa aqui ó tá ó você vai montar uma página dessa aqui, uma outra página aqui também tá você vai pegar uma página dessa que você vai abrir tá um TikTok para você Ok? E você vai pegar esses conteúdos aqui, os, os conteúdos mais virais. Você pode pegar esses conteúdos que mais virais, tá? Você vai procurar aqui os conteúdos que estão tá com mais é, entrega, ok? Aqui no TikTok, tá? Você, vamos pegar aqui um aqui, ó, um exemplo, aqui. isso aqui, ó. Mais de 28k. essa aqui, ó. Muito bom para você pegar também. Vamos pegar outro aqui também como exemplo aqui, ó. Pegar um que está com, com... Esse aqui, esse aqui também, ó, com Mais de 28k também, ó. Esse aqui com 30 Mais de 30k. Esse aqui também, ó. 30K, 12K, estão tipo viralizados, ok? Esse aqui, por exemplo, aqui, tá com mais de 32K, ok? Pode pegar esse produto aqui, ó. Vai faltar aqui, ó. Eu tenho aqui uma página para teste que tô fazendo aqui junto com você, tá? Eu tem um perfil que já específico, já. Eu vou, vou clicar aqui, ó. Esse perfil aqui é meu, tá? Vou clicar aqui, ó. Um perfil também legal, ó. Tá, esse perfil aqui, vamos pegar. Já tem várias postagens também até. Ok, vamos clicar aqui em carregar, Certo? Vamos clicar aqui em selecionar o arquivo. Ó, carregando, tá? Perfeito, olha só que interessante, tá? Carregou, tá tudo certinho aqui. Vamos clicar agora em publicar. Pronto, nosso vídeo já foi publicado, certo? Você pode visualizar aqui, ó. Tá aqui, ó. Viu? aqui o nosso conteúdo, OK? Você vai fazer isso, cara. É, você vai levar isso na constância, frequente, tá bom? Você vai abrir duas de duas a três páginas, tá bom? No TikTok, você pode definir aí é, cada produto ali específico, tá? Um de emagrecimento, um outro de renda extra, você pode definir ou todos de emagrecimento, tá? E você vai postar isso durante 30 dias, você vai levar isso a sério, você vai postar isso de forma constante, tá? Você vai postar três conteúdo por dia, tá, em cada página. OK? Você vai fazer isso durante 30 dias certo e você vai fazer isso tá? você vai executar isso durante 30 dias para depois a gente ver qual que vai ser os teus resultados tá bom então tô implementando isso aqui junto com você até tá eu criei isso aqui já para gravar essa aula e também já tem páginas um página que eu já testei com outros tipo de produtos tá bom que tá viralizado tá vendendo muito também no orgânico tá bom então essa página aqui é para testes e ilustrar para você de como que eu tô fazendo tá você já pode ver ó, que eu peguei já vários outros conteúdos tá e tô mostrando para vocês aqui em tempo real eu posso continuar pegando tá ó só fechar aqui tá eu Tava aqui mudo, né? Eu vou clicar aqui agora. Tava rodando aqui, né? Vou clicar aqui em copiar. Beleza? Copiar. Ó, copiar aqui. Eu vou pegar aqui na ferramenta aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Ok? Essa ferramenta baixa vídeos né, do YouTube, baixa vídeos também. é Do Vimeo, tá? É, do Instagram, do Facebook, do Twitter, tá bom? Você pode utilizar também, tá? Ou clicar em baixar, ok? Ou abaixando aqui, ó. Baixando, ok? Vamos, vamos, vamos entrar aqui de novo aqui. Vamos pegar aqui a descrição isso aqui é pouquinho é, é pouca coisa aqui na eu vou, vou colocar aqui a mesma aqui que, eu, que eu coloquei no outro vídeo beleza pegar aqui ó carregar aqui certo vai abrir aqui para você essa outra página vai clicar agora aqui ó em selecionar o um arquivo beleza vamos pegar aqui o nosso arquivo que nós baixou abrir e colocando aqui ó o que está sendo já baixado aqui ó Certo? é bem rápido porque são é um vídeo curto E você pode replicar isso aqui também em outras coisas tua também Você pode fazer isso também até no Instagram Até que eu vou te mostrar aqui também Ok, ó Vou colocar aqui Essa descrição Opa Coloca outra descrição aqui, ó pega aqui a descrição aqui Peguei só como exemplo aqui para vocês Vou colocar aqui essa descrição, tá? Que é a legenda aqui na parte da legenda Perfeito, ó. Coloquei aqui, certo? Vou colocar aqui o publicar. Pronto, já foi publicado, beleza? Então, é visualizar aqui, ó. Perfeito, ó. Foi publicado, tá vendo, ó? Publicado aqui, certo? Então, você vai fazer isso aqui, ok? Esse processo você vai construir, isso aqui vai ter constância e foco nisso aqui, tá? Você pode replicar também todos esses conteúdos, tá bom? Sem nenhum problema nenhum aqui, ó, também no, no Instagram. Aqui também no Instagram, tá? Você vai criar também o Instagram também de nicho, ok? Você não precisa aparecer, você não precisa mexer expor, tá? Porque você precisa entregar aqui conteúdo também, tá? E trazer é, as pessoas, tá? Então, de fato, aqui você vai colocar um conteúdo aqui com, com as tags também certas, a tá bom? Do nicho, do produto teu. Ok, e você vai criar o um Instagram de nicho, tá bom? Com o produto também, com o mesmo produto, tá? Você pode ver que aqui são os mesmos vídeos, tá vendo? Ó, os mesmos conteúdos, certo? Então, o um Instagram novo também que eu peguei para dar uma aula para vocês aqui também. Eu criei agora esse, esse Instagram, tá? Nesse momento que eu tô gravando aqui essa aula aqui, assim que eu terminei aqui, já corri para gravar essa aula, tá? Só para mostrar para vocês, porque eu vou testar isso aqui também com esse produto, tá? Eu já vou conseguir validar o projeto orgânico que eu tô passando para vocês aqui, esse método tá eu já consegui validar três produtos tá bom que eu passei três a seis meses Ok já começando já vender de forma constante tá bom muitas vezes acontecendo com produtos também físico tá bom lembrando tá só faça isso aqui com produtos físicos vai funcionar bastante e muito tá bom você vai selecionar aqui nas plataformas aqui como foi mencionado ok aqui ó tá bom Você vai tá aqui na breve por exemplo tá você vai pegar aqui os produtos que tá com mais é, que tá em alta né no caso são esses aqui ó de 150 watts tá bom você vai pegar os produtos que seja físicos tá bom por exemplo esse aqui ó o curcume vamos pegar aqui o curcume que é muito bom cadê ele aqui ficou aqui ó tá eu peguei aqui ó. você vai clicar vamos ver vamos dar uma olhada aqui nesse produto pode ver aqui ó tá ó mais informações do produto tá então, vamos pegar esse produto que você pode pegar eu já sou eu já afiliado desse produto até então por que tô falando isso aqui porque tem um projeto gente. Que tá vendendo muito com, com esse produto, tá? Então é por isso mesmo que eu tô te passando para você, tá? Porque tá vendendo bem esse produto. Eu quero que você também venha, né? Replique isso aqui, aí tá? E mantenha durante três meses, tá bom? Com a estrutura que eu te passei para você, ok? Você vai criar três páginas no TikTok. Você pode replicar isso também no YouTube até, tá? Tem aqui também, ó. Que eu, que eu coloquei também no YouTube. O okay? que testar também, né? Para mostrar para vocês também, ó. Aqui no, no YouTube, aqui nos shots, tá? Só vídeo e shots aqui, ó quem Eu posso fazer também a mesma coisa, tá bom? Eu posso pegar os dois conteúdos que eu baixei aqui, tá? Lá do TikTok lá anterior, tá? Eu posso colocar aqui também, eu posso replicar aqui, ó. estou tô com essas três fontes aqui, testando aqui para gravar a aula para vocês, tá? Ó, clicar aqui, ó, enviar. vamos pegar os conteúdos, tá bom? Ó, carregando aqui a página. Vamos selecionar um arquivo. Vamos pegar aqui o nosso conteúdo, ó. Tá? Peguei o que e coloquei aqui. E assim você pode estar levando isso aqui também para o Instagram também, sem nenhum problema, tá? Bom, tá tudo aqui já certinho, já tá tudo configurado, que deixei já, tudo já, para facilitar para mim, tá? Aqui a as tudo certinhas. Só selecionar isso aqui, esse ponto aqui, que é a data de hoje. Aqui vai ser Brasil. Dá o próximo aqui, próximo. O próximo aqui, tá? Tudo certo e publicar. publicado, beleza? Vamos pegar aqui agora o outro também, ó. Publicado, tá? Não tá publicando aqui, ó. Vamos pegar aqui o, o outro aqui, ó. O outro, enviar. Selecionar o arquivo. Vou pegar aqui, ó. O outro aqui. <risos> Perfeito, tudo publicado aqui, ó, já certinho, beleza? Instagram a mesma coisa também, ok? Vamos pegar aqui o mesmo conteúdo, tá? Tá aqui, ó, temos alguns conteúdos. E no Instagram é o mesmo processo, a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui, ó, em botão aqui, criar, ok? Você vai selecionar, você vai clicar aqui em selecionar do computador. Vamos pegar o conteúdo, ó, vamos pegar o conteúdo que nós pegamos lá no TikTok, tá? Você vai replicar isso aqui, como Três ah, tá motivos para tomar Lift Detox. Motivo número um para tomar Lift Detox. Você pode colocar aqui uma cópia até. Aqui uma cópiazinha, ó. Vamos colocar uma cópia aqui. Temos aqui o nosso cópia aqui no... Aqui no Drive aqui, ó. Ó, você vai selecionar... Ó, você vai selecionar aqui Brasil, ó. Tá? O país, no caso, Brasil, país, tá bom? Beleza. Você colocou aqui, certinho aqui, compartilhar. Perfeito, ó. Compartilhar aqui, eu coloquei. Vamos pegar aqui... Vamos colocar mais um outro posto aqui, que é o nosso segundo posto, Tá, vamos pegar ele, ele aqui, ó. No isso aqui e perfeito tá bom aqui joia é demais o conteúdo já foi já postado aqui tá com também com as tagzinhas certas tudo mais ok então você já pode replicar você pode construir esse projeto aqui também tá bom aqui no TikTok Tok ok eu vou só fechar aqui você consegue aqui montar aqui ó uma página já alinhada você vai dar um nome aqui também legal ok e como eu disse você vai montar essa estrutura que orgânica tá bom e você vai levar constância você vai levar três meses para você fazer isso aqui, tá bom? Durante 30 dias até você vai conseguir já validar algo, tá bom? Se você postar, por exemplo, 90 vídeos, tá? De 1 a dois, vai conseguir viralizar, tá? E esse viralizando é que realmente vai te botar grana no bolso, tá? Porque eu, eu repliquei isso aqui com outros produtos, tá bom? Então eu vou replicar com isso aqui para me gravar uma nova aula com esse produto aqui, tá? Porque eu tenho outros produtos que tá viralizados também, tá? e que tá me vendendo bastante orgânico o okay? tá para você ver que realmente funciona de fato ok? só você ter constância você levar isso a sério porque isso aqui é um negócio galera tá aí sim você vai ganhar força para você começar aqui ó você mencionado aqui tá você vai fazer um caixa ok como totalmente gratuito você nem investimento de nada só somente tempo e as forças que você vai ter que investir aqui tá de forma orgânica você conseguiu que o um caixa aí você vai começar a escalar aqui ó tá você vai começar a escalar Ok, aqui nós vamos escalar, ó. escalar, ok? Então, é aqui onde a gente começa, né, já andar, começa a já ter previsibilidade do que vamos fazer, realmente, tá bom? Então, esse ponto aqui é muito importante, é muito primordial, importante para o um negócio, Quem okay? leva a sério o que você faz, porque se você não tratar o seu negócio a sério, vai ser um hobby, tá? E um hobby, cara, não vai fazer sentido, não vai fazer é, você botar grana no bolso, você tem um negócio no longo prazo, tá bom? Então... Pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, nosso conteúdo, tá? Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, nosso conteúdo. Espero que você tenha gostado de coração e tenha pegado todos os macetes aqui específico, tá bom? Que você aplique em seus negócios e depois você volta aqui nesse mesmo conteúdo aqui. Porque isso aqui é muito poderoso, tá? Talvez seja uma bobeira, muitos podem achar, mas de fato eu tô replicando isso aqui, ok? Em outras fontes meio de tráfego, não com os produtos. O produto eu criei agora, tá? Para gravar essa aula para você. Mas tem outros nichos também que eu afundei que eu pude buscar. Eu já qual que é onde a qual já tá com três meses consecutivos que eu tô já botando grana no bolso de forma orgânica, ok? Então, por isso que eu tô replicando aqui, gravando essa aula aqui pra você, que pra te mostrar, para exemplificar que é possível, tá bom? Eu não tô ensinando aqui uma coisa que eu achei, que é ali que eu acho que encontrei, não. Coisa que eu tô replicando, coisa que eu tô realmente tendo resultado. Eu tô aqui para compartilhar a verdade para vocês aqui no meu canal. Beleza? Então galera, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de mais do conteúdo. Se você gostou, deixe seu like e seu comentário. Vai me ajudar bastante, tá bom? Um forte abraço, fique com Deus e até o um próximo conteúdo.